Agora temos um convidado que tem um olhar muito aguçado é só as dinâmicas sociais. Estamos na era digital, não podia deixar despercebida exatamente esta área, esta tendência com muito potencial. Obrigada Vasco vamos por cá vir, uh, também enquanto consultor em marketing digital, mas também tem sido CEO da Weave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 Uh, e estou cá esta semana para várias formações nesta área, porque cada vez há mais procura pela formação de marketing digital, de redes sociais e outras áreas relacionadas com, com este tema. Uhum. E tem havido uma grande adesão, por isso vamos continuar visitar cá estou esta... Então o mundo da imobiliária mar... deve ser si mesmo a é, se mais procura. Não? Sim, uh, portanto amanhã vamos ter, dia 25, vamos ter Facebook marketing para imobiliárias será a primeira formação, depois vamos ter no dia 26 marketing digital 360, portanto será uma abordagem às várias áreas do marketing digital, porque é importante que uma organização quando pensa no marketing digital não pensar isoladamente website, redes sociais ou publicidade, mas fazer de uma forma integrada e o objetivo dessa formação e mesmo isso é implementar uma estratégia integrada, mas também na prática como é que isso tudo se pode fazer. E depois, no dia 27, vamos ter redes sociais 360, a que se aborda? Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter e outras redes sociais. Portanto, como estar presente nessas redes sociais? Porque estar apenas no Facebook já não chega. Lembro-me, na semana passada estive numa universidade e, portanto, num evento de abertura, era um caloiro, portanto, deveriam ter 17, 18, 19 anos, talvez. E perguntei, uh, quem deles é que usava Facebook diariamente? E entre centenas de estudantes levantaram a mão dois ou três. E ao meu lado estavam uh, empresários que ficaram chocados, não, não tinham essa percepção. Depois perguntei, quantos é que utilizam o Instagram diariamente? quase todos, menos os outros três, levantaram a mão. Portanto, o mundo está a mudar rapidamente. E o próprio Twitter também. Não é? E o Twitter também, portanto, o mundo está a mudar rapidamente e aquilo que acontece, e isto é geral, é que as empresas não estão a acompanhar os fenómenos que estão a acontecer no mundo real e só se sabe estando em contato com as pessoas e percebendo esta mudança que está a acontecer rápido. E, portanto, nesse dia de redes sociais, vamos ver como utilizar aquela uma das redes sociais. Estar no Facebook é importante, claro que sim, mas não chega, é importante estar em mais. Uh, isto também não significa que tem que estar em todas, tem que estar naquelas que sou capaz e que tem capacidade. Estar, não Eu acho que também isto é e, importante. Sim, também. também. O que, é que lá deve constar em termos Isso, exatamente, de Exatamente. O registro, por exemplo, do Facebook e do Instagram são diferentes. Tanto tecnicamente as possibilidades são diferentes, como uh, a linguagem que vou utilizar, a forma como vou comunicar, os anúncios que vão fazer, serão diferentes. E, portanto, também é importante aprender a produzir conteúdos. Uh, se uma empresa tem um departamento que produz conteúdos, designers, excelente. Mas mesmo que o tenha, que são raros os casos, mesmo que o tenha é importante ter autonomia de produção de conteúdos instantânea. Está em algum momento, vamos supor, está na televisão, está numa feira, vai produzir com o smartphone e há técnicas para fazer. Há aplicações para isso e há técnicas para produzir a imagem e o vídeo. E isso é fundamental, ter estas competências. Porque hoje em dia, mais importante que fazer bem, e se não se questiona, temos que fazer bem, temos que ser muito, muito rápidos. A rapidez é um fator diferenciador muito grande. E a própria grande. linguagem utilizada, não é? Sem que dúvida. O hashtag, quando falamos de Instagram. Hashtags, muito bem. Utiliza Instagram, Também, também. E temos que saber o que utilizar para chegarmos ao público-alvo, a quem pretendemos, é. não é? Qual é a rede social que utiliza mais? Facebook ou Instagram? Instagram. Instagram. Pois é, uh, instantaneamente tem mais reações, não é, do que o Facebook, sem dúvida. Portanto, utilizar hashtags, utilizar histórias, stories. Sim, também. também. É também. importante essa forma. É um veículo de informação e chegamos a outro tipo de pessoas, não é? Pois é, pois é. Uh, o que não invalida é ter o, o Facebook, eu penso que, claro. que chegamos a outras gerações. Sim, é a maior rede social. Há ideia errada que o Facebook está a morrer. O Facebook não está a morrer, está a desacelerar o crescimento. Porque também, se pensarmos... No mundo somos 7 mil milhões, pessoas com internet devem ser 3 mil milhões ou 3.2 mil milhões, das quais 2.23 mil milhões têm Facebook. A China, que não entra neste campeonato, tem mil milhões no i7, portanto está quase esgotado de quem tem acesso à internet de estar presente no Facebook. É claro que ainda há muitas pessoas no planeta que não têm acesso à internet e não têm outras necessidades básicas eh, cumpridas, mas há muito para crescer, muito, vamos a metade de acesso à internet. Portanto... O Facebook é a maior rede social, não há como fugir dela, a não ser que o vá comunicar só para um público mais jovem, aí se calhar vou ter outra estratégia. Uh, mas uh, o Instagram tem mil milhões, portanto é, é, foi a rede social que mais cresceu. Lembro-me em 2016 tinha 300 milhões, portanto em dois anos cresceu, ninguém esperava este crescimento e portanto... Algo que está a acontecer nos últimos três anos é que a velocidade de alteração e de mudança está a ser cada vez mais rápida e, e não parece que vai desacelerar, o que é muito exigente. Mesmo para quem trabalha só nesta área é muito exigente estar a par de tudo. Mas quem precisa utilizar o marketing digital, que não há como fugir, especialmente o turismo, não é? Na região da Madeira o turismo é, é como de turismo todo ano, não é? é o, como é o diferenciar moto. o nosso produto em relação aos outros. Sim, famílios. portanto, há, há, há muita oferta e de muita qualidade, uma característica inerente, a taxa de ocupação é elevada, mas há sempre margem para se conseguir mais, eh, ter mais taxa de ocupação, ou pelo menos conseguir fazê-la a um menor custo. Se calhar não estar dependente de operadores, embora seja importante lá estar presente, mas ter o seu canal de marketing digital direto que o controla, ter mais controle sobre esse, e isso no turismo não acontece, de uma forma geral, há exceções, há uma exceção emblemática cá na Madeira, mas, mas de uma forma geral está-se muito dependente de operadores. O marketing digital 360, uhum. sim, este é um livro uh, é dos livros mais procurados e mais vendidos na área de marketing digital, já vem na segunda edição, sim, em 2014, esta edição acabou de sair em 2018, é um livro muito completo, e depois na formação de redes sociais, também tem incluído este manual, que é um manual muito completo de redes sociais, portanto a cá por ser um benesse. Por mais que se diga que o papel vai desaparecer, os livros em papel continuam a ser a forma preferida de consultar, as pessoas valorizam muito, porque tem os esquemas, esquemas todos, tem informação toda. Portanto, acaba por ser muito interessante. E, e é numa perspectiva, numa imersão neste digital, num formato muito prático, orientado para resultados. Uh, trabalhamos com grupos não muito grandes, precisamente para dar um acompanhamento uh, às pessoas que estão na formação, para conseguirem ter resultados. Claro. Às vezes existe a ideia errada de que o marketing digital dá resultados rápidos. Uh, normalmente tu... Poderá, se for bem <risos> trabalhar, mas também às vezes é preciso investir. É como tudo, não é? É claro. como eu, eu abro, um em, abro um negócio não mantem a ilusão de vamos ter resultados rápidos. E não. Se correr, temos temos que esperar algum tempo e se fizermos tudo bem, podemos ter sorte, que será uma minoria. É isso. E Vasco, o nosso tempo já lá foi. Já, já, já estou, passo rápido. Mas exatamente. se quer saber mais por nós, pode consultar exatamente o seu site, vascomarcos.com, a ver onde estará a dar formações, a encontrar, se calhar, a receita para o seu sucesso. Também se está em busca de, de trabalho, poderá ser uma estratégia para conseguir promover o seu produto. Obrigada bem. Já na minha caixa estamos de volta.